No canal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de notícias que está acontecendo no mundo inteiro, porque o mundo é muito grande. Tem mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundão e não dá pra gente saber tudo o que acontece. Então aqui você tem um canal informativo das notícias que rolam pelo mundo aí afora e bah, vamos ao que interessa. Alguns cientistas europeus concluíram que não adianta tentar prolongar a vida. Sabe esse papo furado aí que fala que hoje em dia as pessoas estão vivendo mais e por isso elas podem se aposentar mais tarde, então por isso elas precisam trabalhar mais e por isso elas precisam ganhar menos. Isso é tudo em enrolação. Segundo esses cientistas europeus, conforme o tempo vai passando, o corpo vai envelhecendo e vai apodrecendo, essa que é a verdade, e o cérebro, o nosso cérebro, ele vai apodrecendo junto. Por isso que as pessoas vão ficando gagas com o decorrer do tempo, saca? Ainda não se encontrou um jeito de se recuperar os neurônios do cérebro. Por isso que as pessoas simplesmente não, não, não vão conseguir viver mais. E mesmo que elas consigam viver mais com um corpo saradão, super jovem, saudável, barriga tanquinho, e tal, não sei o que, o cérebro não vai corresponder. Então, esse negócio de tentar fazer com que as pessoas, sabe, trabalhem mais, estão vivendo mais é tudo mentira aí os cientistas mesmos falaram que esse negócio ia transformar as pessoas em zumbis porque seriam pessoas com o corpo né, inteirão mas sem cérebro aí o curioso né cara é que tipo assim como é um zumbi vopozinho o um zumbi vem bem velho ele não teria dente então ele podia te morder no pescoço mas ele não ia conseguir arrancar um pedaço tá ligado ele ia ficar só chupando hum, o teu pescoço assim hum, até que podia ser gostoso né dependendo né quem fosse tal assim para poder o clima mas aí eu acho que se o governo quer dinheiro cara ele precisa pensar melhor principalmente aqui no caso do Brasil que ele precisa reativar o parque industrial mas já falamos disso em vários vídeos para que as pessoas tenham emprego e renda e com isso elas possam consumir tudo aquilo que as empresas produzem e aí o negócio vai funcionar numa engrenagem óbvia então sinta-se enganado quando o governo fala para você que tem que fazer a reforma da Previdência. Não tem que fazer a reforma da Previdência. É o contrário. Sabe o que tem que fazer, cara? Tem que diminuir a idade com que as pessoas se aposentam. Porque, tipo assim, 50 anos já dá tá bom para o cara se aposentar. Não importa quanto ele contribuiu. Tipo o importante é ele se aposentar com 50 e curtir o restante da vida, que não será muito longa, principalmente por causa da situação estressante que a gente vive os alimentos contaminados. Um monte de porcariada passando na, te na televisão, na internet, no canal do YouTube, né, que você tá assistindo aí. Então eu acho que esse negócio de prolongar a vida, cara, nem tem como, porque tudo deteriora. Hoje mesmo, aconteceu uma coisa comigo, eu fui abrir a torneira da pia da minha cozinha pra eu poder lavar o meu copo no café da manhã, e a alavanca da torneira saiu da minha mão, ué. Aí começou a vazar água, tá ligado? Puta enxurrada de água, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer Enfiei o dedo assim no buraco lá Tentei enfiar de novo a alavanca Consegui fazer uma gambiarra lá E tive que comprar uma torneira nova Então tudo estraga, até o corpo humano e a mente humana Então é uma questão da gente usar a cabeça enquanto a gente tem Pra poder resolver os problemas e não ter problemas no futuro Fechou? E pra provar que o que eu falei da torneira é verdade cara, Dá uma olhada na torneira como é que ficou, velho assim, não serve mais pra nada, isso aqui é lixo. Uma outra notícia agora de cientistas ingleses, né cara, porque tipo assim, parece que as coisas acontecem lá, né? Eles concluíram a coisa mais óbvia do mundo, que não se deve dar chá, cafeinado e nem café as crianças. Por quê? Porque as crianças elas já são elétricas, naturalmente, né, cara? Tudo pra elas é novidade. Vamos dizer aquela música lá, A menina, que eu esqueci o nome dela, fala assim, todo dia é um dia bom, saca? Pra criança, porque ela acorda sem preocupação, tudo é novidade e tal. Nós, adultos, cara, a gente já vai deitar e fala, puta, amanhã eu tô ferrado, cara, amanhã eu tenho que pagar várias contas, tal. eu tenho um puto no bolso. como é que eu vou fazer, entendeu? Então, o dia seguinte, pros adultos, nem sempre é bom. Mas para criança é da hora, porque ela levanta e fala: Mas eu vou brincar, eu vou me divertir, né, meus amiguinhos na escola e tal. E aí os caras concluíram que se você der café e chá, para as crianças elas vão ficar hiperativas, cara. Pô, meu, tá de brincadeira, né, velho? Aí os caras vão pensar: Pô, mas você não pode dar um chá de camomila Aí a criança, né, fica paz, Porque a ideia que a gente subentende é que os donos do mundo, cara, os caras que governam o planeta Terra, eles não querem que as pessoas sejam ativas, eles parecem que eles querem transformar o mundo num mundo de letárgicos, num mundo de zumbi, de paradão, assim, sabe? Tipo, oi, mano, beleza? É nóis, ó oh, vixe, meu, bem louco. E com isso, cara, eu não sei o que vai acontecer. Por outro lado, eles não falaram, esses cientistas aí não falaram do açúcar, né? Porque o açúcar, é quando você come, você fica energizado também, tá legal? Parece uma enguia elétrica ligada no 220. E as crianças elas comem muito doce, cara. Mesmo sem querer, elas estão lá na padaria comendo doce, mascando um chiclete, chupando uma balinha, tomando um suco desse aí de caixinha que tem sódio, tomando leite com sódio e Todas essas coisas também influenciam na biologia da criança. Então, é melhor, a melhor coisa que você faz que quer, cara, é ficar ligeiro. Fala assim: não, vou levar a minha vida do meu jeito, vou comer o que eu quero. Vou parar de ouvir esse blá blá blá de cientista daqui, cientista de lá porque, meu, cada hora é uma coisa. Uma vez você ouve uma notícia dizendo assim, não, porque tomar uma xícara de café por dia faz bem pro coração. Aí passa uma semana e você escuta lá, não, se você tomar uma xícara de café por dia pode te dar problema no coração. Você tá perdido, velho. Tipo o lance da cerveja, Fala, não, um copo de cerveja por dia faz bem. Aí depois passa lá, não, um copo de cerveja por dia faz mal. Cara... Afinal, o que que faz bem, o que, que faz mal? Na minha opinião, o que faz bem, o que faz mal é você levar a vida do seu jeito, entendeu? Faça aquilo que tem na sua cabeça aí, que eu acho que vai dar certo no final. Se o seu coração, essa é a realidade. Seu coração nunca vai te enganar, cara. Porque ele tá conectado direto com o mundo espiritual, entendeu? E aí, você se lembra daquele cantor, cara, dos anos 80, chamado Rich? Que fez aquela música Menina Veneno? Aí é mais ou menos assim, tá? É um Abajuco de Carminho. Um lençol azul Beleza, eu não tenho ritmo nem pra falar Pra cantar então o negócio piorou Mas por que que eu tô falando desse cara? Por causa da cor carmim Tem gente que pensa que essa letra da música é assim Não é mais uma cor de carne Carne, essa carne de, de comer, carne de galo Então é carne, é carmim Mas o que tem a ver a droga com carmim afinal? Tem a ver que Sabe esse batom que as mulheres usam, cara? Tipo assim, vermelho 2, vermelho 3, vermelho 4 Tudo isso é feito de inseto Um inseto que é produzido no Peru Produzido não, criado no Peru E ele sobrevive dentro dos cactos Então quando esse inseto é juntado aos montões e esmagado Ele transforma-se nessa cor carmim E aí as indústrias compram toda essa tonelada de insetos E mistura lá com manteiga de cacau, cera, de abelha não sei o que tal Deixa na cor carmim depois depois vende um batom para mulherada que vai passar no lábio O mais curioso é que mulher tem longe de inseto, né cara? Mas será que elas sabem que o batom que elas passam nos lábios são feitos de inseto? Pelo menos são coloridos com as cores do inseto? E também, será que elas sabem que o inseto vem do Peru? Aí olha que contraditório, no fim elas acabam passando o peru na boca, né, velho? Tipo, é, nem parece legal isso daí. O nome desse inseto é Cochonilha. Ele é pequenininho e por isso precisa ter milhões deles para poder fazer uma pequena quantidade dessa cor carmin que ela não existe na natureza, segundo notícias aqui lá do Peru. Lembrando que a China hoje é o maior produtor de insetos do mundo porque a comida está ficando escassa na, na terra. Então os caras já estão né, prevenindo o futuro e começando a criar insetos, como baratas, besouros, percevejos, etc. Então, para se alimentar desses insetos. Então se você está desempregado, não tem o que fazer, criar inseto é uma boa saída. Aí, né? O coxonilha pode ser alguma coisa que você pode vender para as empresas de cosméticos, mas para isso você vai ter que ter uma plantação de cactos na sua casa. Então eu não sei que compensa ou não. Eu acho melhor você continuar desempregado. Uma outra notícia, cara, que esses cientistas malucos aí estão estudando é o seguinte, acordar cedo, faz bem ou faz mal? O que eu tenho é o seguinte, cara, tipo eles falam assim, ah, os, o SEO da Apple, da Microsoft, que, ah, os caras acordam duas horas da manhã, três horas da manhã e já vai com esteira malhar e tal, e toma cereal e suco e não sei o que e tal, e os caras são um atleta e super dinâmico, inteligente, mas ninguém fala né meu, que os caras podem estar tá usando um negócio, saca, meio diferente assim né, acho que ninguém lembra muito dessas coisas, ou tipo um energético, um batizado com uma bebidinha e tá? tal, entendeu o cara ficar ligadão ninguém vê essas coisas, só relaciona ao acordar cedo ao cara de sucesso. Bobagem, pura besteira esse negócio. Porque acordar cedo ou acordar tarde, segundo outros cientistas também lá da União Europeia, tem a ver com o seu relógio biológico, cara todo mundo tem um relógio biológico. Então por exemplo, vamos supor, você acorda às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, tem que acordar às 6 horas da manhã, mal cansei, não. seu corpo não fica legal durante o dia. Isso significa que o seu relógio biológico tem que acordar mais tarde. Mas como é que você soluciona esse problema? Eu tenho uma ideia para você. Você muda de país, cara, qual é o país que tem um fuso horário mais atrasado, tipo umas 4 horas de atraso. Por quê? Porque quando aqui for 6 horas da manhã, lá vão ser 5, 4, 3, 2 horas da manhã. É mais ou menos a hora que você vai estar indo dormir, entendeu? Porque quem acorda mais tarde, geralmente dorme mais tarde. Aí você vai, tipo, dormir 2 horas da manhã, mas na realidade não vão ser 2 horas da manhã. Você tipo, 11 horas da noite, mas aí o relógio biológico vai achando que são 2 horas da manhã. Você está dando balão no seu relógio biológico. Aí você vai acordar lá às 6 horas da manhã. Só que não serão 6 horas da manhã para o seu relógio biológico, serão 10 horas da manhã. E aí você vai acordar disposto, tal, pô acordei. Nossa, 10 horas? Não, não são 10 horas lá no relógio normal mesmo. São 6 horas. E aí você vai estar tá salvando a sua vida, cara. Sem contar que você vai estar tá morando num país diferente. Então, se você acordar cedo ou acordar tarde tem a ver com o relógio biológico, tá? Não vai pensando que você é obrigado a acordar cedo pra você ir trabalhar porque as empresas funcionam de X horário a X horário. O que pra mim também é uma outra grande besteira, porque pra mim que ia funcionar tudo 24 horas, entendeu? Ia ter emprego adoidado aí pra todo mundo. Porque aí você escolheu o seu horário de trabalho, você podia trabalhar o que você quisesse, desde que você cumprisse com a meta que você se propôs a cumprir, entendeu? Você queria estar 3 horas da tarde? É, até. Horas da tarde numa boa, você quer sair em 9 horas da noite? Sai 9 horas da noite, meu. De repente a vida fica legal pra você assim. Mas não, você tem, é enfiado numa fila, tá ligado? Que você tem que ficar ali sendo do jeito que o mercado determina que você tem que ser pros caras ganhar dinheiro. Mas se você não produzir, véio, eles não, não ganham dinheiro porque eles não tem o que vender, entendeu? Então você produz e você compra o que você produz. Essa que é a realidade e ainda trabalha dentro do horário que os caras querem que você trabalhe. É bem Simples isso. Já. Então, acordar cedo para resumir, faz bem ou faz mal? Tanto faz, cara. O importante é você se sentir bem com você mesmo, fechou? E agora, é para encerrar este vídeo, 5 coisas que você não deve dar para o seu cãozinho. E hey. Aposto que você não sabia que eu tinha um cachorrinho. Essa aqui é uma pinter cinza, é a Nina. Ela tem 90 anos de idade, na né? idade humana, porque ela nasceu em 2012. Então é só você fazer as contas aí. Não, 2012 não, 2002. É isso, cara. Faça as contas e você verá que a Nina tem 90 anos de idade. Ela já é vovó, mas não é zumbi e também não está aposentada. E também não toma café, por isso que ela não é elétrica. Mas ao mesmo tempo ela acaba sendo imperativa mesmo com 90 anos de idade. Nina, obrigado. Tchau, tchau aí pra galera. Tchau, galera. Hein? Bom, a primeira coisa que você não deve dar pro seu cachorro é cebola e alho. Cara, mas tipo assim, né? Cebola e alho, mas qual é o cachorro que vai comer cebola e alho, cara? Eu não conheço nenhum que faça isso, mas às vezes a gente faz a comida com cebola e alho, certo? Aí sobra aquele restinho no prato, você olha para o cachorro, o cachorro olha para você, mas você quer, ele fala eu quero, aí você solta lá para ele, entendeu? E Ele come aquela comida com cebola e alho dissolvida ali, né? aquela perdeu um pouco da propriedade e tal. Mas de qualquer modo, você não deve fazer isso porque pode causar danos nos glóbulos vermelhos do seu pet, do seu dog. Então, evite dar essa no o seu cachorro e ponto final, vamos para o número 2. Não dê uva passa para o seu cachorro porque pode causar insuficiência renal. Aí o bicho vai tentar fazer um xixizão lá e tal, e aí não vai sair, ele vai começar a espelhar, gritar de dor e tal. Isso aqui. Você não vai saber o que fazer, vai correr para o veterinário. O veterinário vai virar você de costas assim, vai enfiar a faca nas suas costas, sacar a grana do seu bolso assim e falar ah, já era, perdeu, quem mandou dar alva passa pro cachorro. Número 3, ossos de frango, cara. Porra, isso daí é antiga pra caramba, não dê ossos de frango para o seu cachorro, principalmente a coxa, que é muito dura, né? E quando o cachorro morde, o osso fica tudo pontiagudo e ele engole e não sabe que aquilo vai provavelmente perfurar o intestino dele. E aí já era, perdeu o é veterinário de novo e facada nas costas sem chão. Assim, Número 4, não dê chocolate para o seu cachorro, cara Porque o chocolate tem várias substâncias que podem intoxicar o seu cão Sem contar que pode dar cárie nos dentes do cachorro E aí, veterinário de novo e facada nas costas, velho Não tem como escapar disso Número 5, evite dar abacate para o seu cachorro Porque ele tem uma toxina chamada persim Que é inofensiva para os seres humanos Mas é ofensiva para os dogs Então não dê abacate para o seu cachorro Mas se você pensar bem, né, cara Se você pegar cebola e alho, uva passa, abacate, chocolate e frango não dá uma mistura muito boa né cara, então tipo os cachorros eles têm um olfato super apurado que eles vão saber de sempre qual que é a melhor comida para eles ali Então acho que o melhor é você fazer uma boia Bem legalzinha, sobra, sem sal Sem nada, com a carne picadinha Não é carminha, tá? É carne E passar pro seu loja ele vai ficar de poder tá seu fazer e tal Não vai te dar problema e aí você não vai ter que ao é um veterinário ficar de costas para tomar Uma para cara das costas, entendeu? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido Vocês estão percebendo que o o canal está num formato diferente, mas é porque a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai percebendo que as coisas são realmente diferentes aqui. Se tudo for igual, fica tudo muito chato. Então, tem vários formatos, é super interessante também, beleza? Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.